Ei hey, gente, cara, mano, tô aqui hoje, seguinte, pra mais um vídeo de Free Fire E é sério, o vídeo de hoje tá muito legal, que foi uma partida que eu joguei com a Dani e com o squad da Dani, mano Só que o squad da Dani é um squad muito especial, porque os caras, além de jogar muito, obviamente, são muito engraçados E é sério, mano, acho que foi a minha melhor experiência com o squad dentro do Free Fire Então, desde já, muito obrigado a toda a galera que participou aí do vídeo Ao Fidelis, ao Aquiles, à Dani E nós fizemos uma zoeirinha de leve eu espero que vocês gostem, então já desce aqui embaixo, mano, deixa aquele like nervoso, aí se inscreva no canal se você não for inscrito, que eu sei que tem muita gente que tá assistindo os vídeos aí do Bigadão e não tá inscrito no canal, então se inscreva aí, deixa o like. Então é isso, sem mais enrolação, mano, bora pra partida. Matar tá tudo, Squad é É, Squad é da Dani, você é carregado aqui. Nossa! Oxe, é o Bigadão se tem mais problema que eu, eu não me isso. É, ué. É, Dani. Tá achando que aqui é para pouca coisa, que bretinho, Dani. Que bretinha, Dani, que ó. Que ó. Ó, ti ó oh, bigodão, aqui pra ti ó ó só vem cara só vem eita mano ó galera como que vai ser vocês vão ter que me ligar nessa parada porque eu sou um completo newbie é, é. completo iniciante para passar o bigodão hein, ó Algu alguém, alguém faz a frente pelo amor de Deus não me deixa não me deixe passar vergonha aqui. É. De... Vai, Dani, vai, Dani. Eu? eu, eu, eu. eu vamos partilhar, então, vai lá. Deixa eu te falar que nós vamos te lascar... Né? Não vamos nada. Não, não eu, eu não confio vai na, vai na calda da Dani, mano. Desde que o Dani escolheu... Nossa, eu vou cair passando dentro, ó. Se liga aí, Fidelio. Se liga aí, bigodão. Ai, oi, oi, ei, oi. Ei, ei. Eita, eita! Tá. Cai dentro da eita. casa, ó. Tá. Eu vou cair dentro da casa, já. Calma aí. Eita, boa! Tem bigodão. Ô, Fidelio, não tinha outra casinha, não, meu amigo? Tinha que, tá na minha? Casinha, tá tinha que entrar na minha, pois? Tô com uma pistolinha aqui, ó. Não tava muito bom, tava meio ruim também. Vocês é. estão me roubando tudo minhas me almas, bigodão. estou estão roubando tudo minhas armas, o bigodão. Não me respeita minha oh, história. Oh, a Dani, como assim, Dani? Como você tá deixando isso acontecer, Dani? É, eles estão assim, tão rebelde. Rebelde? <risos> Eu sou rebelde. Eu nunca vi essa, essa série de Rebelde. Só sei que era isso. Nunca viu? Uh -uh. Também nunca vi, é. não. Tá, mas você não viu porque tu é dessa geração? Ah, para! Você tá me chamando de velho, palhaço! <risos> Galadinho. Eu entendi a soirinha, tá? Eu entendi a sua referência. Eu sou uma. Uma. Pessoa... Eita! Foi, tem gente aqui? sou não tem ninguém, cara, tem não. ninguém aqui, né? Eu tô sem bala aqui! Tem gente aí, ó. Eu aqui, ó! Eita, mano! Mano, tô sem bala, tô sem bala! Tem um louco atrás de mim! Tá vendo tá a ah, câmera? Tô chegando, tô chegando, tô chegando! Tem quantos aí? Ah, eu não quero só... vou com um cara só! Boa, boa, eita! Mano, tô com nada de vida também, deixa eu entrar pra casa aqui pra me curar! Eu um kit, vou te dar um kit. Eu tô com o um Kit Guidão, valeu, valeu. Que fuga, mano. É, é, verdade. Minha amiga, sabia a fuga. duas balas aqui, hein. Que nem um batata ali. Um picadão faz o que eu quero. Eu sabia que eu acabei de acabou. Bora subir pra mim, a galera. Pegar a galera lá nas costas. É um velho. Ativando um homem desarmado, os caras. Que isso aqui? Você tá bem, meu amigo? <risos> eu tô voando aqui. Você tá bem, Aquiles? Tudo bem, Aquiles? O Aquiles não quer falar com a gente. O Aquiles, embora O Aquiles não quer mais falar comigo. Ele tá chateado. Vixe, tô comendo um ah, parado tá... Ali. tá, Ele tá numa esteira. Uma esteira gigantesca, Fidel. Pois é, o que aconteceu, Aquiles? Caiu, pô. Ele caiu, avião, pô. Eu tô, eu tô. quem caiu Quem caiu? Tu não foi, não? Ah, é? Não cai, não. Tô correndo aqui, foi a hora. Tô chegando lá e lá, aqui já. Tá, não. não me pense. Eu me entendo. Eu é do sertanejo, né? tá igualzinho. É, é, mano. Como é que, que é? Legal, que é. Bigo... Eita, Você sabe que tá o bigodão canta sertanejo, né? E ele canta bem bacana, mano. Caro, caro, caro. <risos> Achei que eu é. O bigodão. Mano, eu tô dizendo. Aqueles de uma Olha o cara aqui, ai, ai, o cara aqui ai, o velho. velho. Me ajuda, me ajuda, socorro. Roubei, roubei, Onde onde, robê. onde? Eu roubei aqui de alguém, não sei quem tá atirando ele, mas... Eu não tem mais gente, velho. Vai embora, menina. Vai, vai, bigodão. Oi? Calma, tá onde? Olha o cara aqui, na nossa frente. Eita, cara aqui, ó. Não, não. Eita, foi Nossa, bom. A tá lascando todo mundo. Adentro. não Dani, tá lascadeira. Mas... <risos> Ai, lascadeira. Tá eu o que é uma lascadeira? Lascadeira. Poxa, gente, é, lascadeira. É, é. Eu sou uma lascadeira. É, é eu tinha ouvido falar nisso, mas é agora é eu sou. Verdade. É verdade. É. Um o que é uma lascadeira? Nem eu sei. Tô sem viu? Nessa vida, eu sou o é, eu eu ah, eu tinha um Fidélia. Você é sem colente? Eu humilhado aqui. Né? Ei pai, pai. Pô, tem, tem bastante kit, silenciador, <risos> um monte tá não, aqui, de botidinho aqui família. Onde? Onde é isso, Aqui, aqui, viu, Adão. Ó, oh, tem nossa granada aqui, Nossa granada. Viu, Adão, o que você precisa? Cara, eu preciso de... Muita coisa. Ó oh, aqueles atirando, é igual louco. Ô Aquiles? Oi? Vamos matar tudo isso na panela. <risos> fala alguma coisa em inglês aí, fala alguma coisa em inglês. Eu não sei, Não, aqueles é um cara internacional, <risos> mano. Eu não sei, Caramba. Tá cara lá em cima, hein? Na pontinha, não sei onde é. Abigadão, bigodão, vai, bigodão. Vai, né? O cara tá com a Eu não vou ser é. vida dele, não, cara. É. 69. É. 69. Nossa, o cara tá na gadaço, mano. Que isso, Aqui, aqui ó. Aqui, ó 75 aqui, ó. É. Oi? Tu manda cara aqui, bigodão. Ai, ele vai me matar, socorro! Não, não, eu não! Não, Dani! Estamos chegando aí, calma aí! A ah, moita assassina! Ai, eu! Meu Deus do céu, socorro! Na esquerda, picotão! Na esquerda, na esquerda! Na na esquerda. Lá na casa de vermelhinha lá! Calma, na casa de vermelhinha! Quem é a vermelha, Dani? Dani, não me pira, Dani! É, Tô bem, não me pira. é eu, mano! Flacadinho de orientador! Olha, ele cara, vai me matar! Olha aqui, ó! <risos> Porra, eu vou puxar aqui, ele vai matar eu. É, eu vou, eu vou ficar aqui atrás do cara. <risos> Socorro, galera, vai, vai, vai, vai, vai. Eu vou tentar pegar por cima, tá? Vou quebrar, o gel, quebrar, o, gel, quebrar tá, o gel, vou quebrar o gel, vou quebrar o gel. Tá, vou quebrar, vou quebrar, vocês matam. Nossa, vocês são é uma foda, né? Ué, o Frontex? Tô quebrando, gel, tô quebrando gel. <risos> o gel, eu né? quer ver que eu tô da. É o Vai, bigodão! Eita, mano! Pai. Segura, bichão! Eita! Caralho, que é isso? E depois <risos> ele me falou o que? Ai, <risos> não sei nem Não. Fala aí, é o bigodão na área. É, obrigadão. é o bigodão na área. Por é que? É o bigodão? Mano, eu não tenho muito bigode, tá ligado? Mas, eu fiz uma vez uma paródia e eu fiquei conhecido por essa dessa paródia e eu comprei um bigode falso. Eu não uso esse bigode falso porque pensa ter que comprar um bigode que tem que colar e tirar todos os dias. Vamos lá passei aqui, galera. <risos> quase esquecida, mano. Que ai, que é isso? Morri, morri. Morreu? Não, não, morre não. não, não, não. Ah, eu vou morrer. Ai, não, eu morre eu não, morrer não. Você morre é de burba, Deng. Cão na minha costa e não pegou a panela. É, amigão, será é... é... que é isso aí? Protegido A panela salvou. Você parou... é, parou... é protegido por Deus, meu amigo. Não, é. É bem isso. Ah, tá protegido por Deus. Que? Não vejo cara é na minha costa. Não vejo onde? Lá em cima do morro, acho. Não tenho visão. Aonde? Ai, ai, ai. daqui, a daqui. Não vejo. Tem jeito nas costas, pedido nas costas, eu tô meio nas costas, tô atirando, tô comendo mais nas costas aí, eu tô comendo mais nas costas. 40 é? Não sei, eu não vejo, cara. Não não vejo. Lá. lá em. 300, lá. Tudo um na cara. Não vejo. Oxi. Aqui você é o rei da. Ai, tô me comendo de um pouco lá. Meu Deus do céu, socorro aqui filho. Tá vendo? Vou atirar. Atira, Dani, atira, cara. Tá atirando, tá atirando, tá atirando. Derrubei um! Boa, boa, boa, boa, Dani! Eita, oh, Eita! Tá, quebrando o um jeito, tu quebrando o um jeito! Ai, não! Bora é que, que Não, não! cabo bugou jeito! Vou ficar Eita, mano, que que é isso? Matei, matei, matei um! Boa! Parabéns, Aquiles! Tô levantando, tô levantando. Os eu tô comendo eu tô comendo. Eu tô comendo, Só aqui, tô pelado, eu tô pelado. Amor. Você tá pelado? Não, pelado não pode, eu no vídeo, hein. Pelado não pode. Pelado não pode, hein. Eita. Meu Deus do céu, Berg. Agora é. eu, vi uns ai. Conhece, <risos> eu eu fiquei. Ai, ai. Eu Eu aí, hein. Ai, Eita, mano. Calma aí, calma aí. Tô tô, tô, tô, tô Mano, o que é isso? Ai, pai, para! Em cima também tem, em cima também tem. Vixe, eu não vejo esse cara? Bom, oh, consegui dar a volta, hein? Agora que você tá doendo na cara. Nossa, eu é, aqueci é é de 91 de HS. Nossa senhora nossa, nossa, nossa senhora, nossa senhora, nossa senhora. Mano do Não, não acerta um tiro! Não acerta um tiro! Não acerta um tiro! Não acerta um tiro! Ah, tô subindo! Ah, tô subindo! Tô, lá, tô tirando, tô tirando. Direito, direito, direito. Tá vendo? O... Aqui ai, tá ai. ai. Bora eu tô pelado, eu tô sem colete, eu tô sem nada, tô pelado. Eu tô aqui, eu tô aqui. Tô aqui, meu amigo. Deitei um, deitei um, deitei um, um ali. Deitei um ali, deitei um ali. Mata, Tô tentando, tô tentando matar, mano. Eita, fiquei pelado, fiquei pelado. Calma lá, calma lá, tô pulando. Ai, ai, ai, ai, vai cair, vai cair. Não não Alguém tem kit aí. Me dá um kit, me dá um kit, por favor. Toma, toma. E Obrigado. Respeita a história do nosso squad, boladão! Respeita moleque. esse squad da Dani, moleque. Última da é panela, Última é panela. É panela, hein? Eu nem panela tenho. Ó, a Dani me deu uma panelinha. Aí, Ai, aí, eu, aí. Eu, tá, eu, alguém eu, me deu eu, o kitinho? aí. Não, dou panela, mano. Aí é amizade. Aí é o cara vê que é amizade é sincera, tá ligado? Eu sou uma, uma boa amiga. É mentira! Oh, é ó, bigodão, tem mais. Olha aqui, ó. Olha aqui, comigo, ó. Que bigodão? Tô com camisa, né? Ah. Agora Sem camisa, ó. Oh. Ó. Não não roupa. Todo dia tem uma merda... Nada de andar pelado no meu vídeo. No meu vídeo, oh. eu não, no vídeo, do Bigodão. Não pode. O vídeo é dele, mas não pode. Canal. Canal do Bigodão. No meu canal eu não deixo, cara, ficar pelado. Nossa. <risos> Aquele. <risos> <risos> <risos> oh, oh, é não deixa o bigodão, deixa fala, Bota os meninos aí pra ser uns meninos bonzinhos. Não, Dani, tu quer. Tu quer a mulher do time aí é que tem que orientar essa galera? Não, eles só querem ficar pelado, bigodão, pode não, cara. Vixe, cadê esse cara, mano? Não sei. Deixa o cara aqui. Aqui, aqui, ó. Achei o cara, achei o cara. Aonde? Achei o cara, aqui comigo em. Eita, eita. Vem tô cá amiga, comigo, tá vem. aqui comigo. Ah, tô vendo. Ele tá aqui. Eita. Ah, mano, porrada, é porrada, amigo. Moleque, você vai levar uma porra, lá, Eu, não, não? eu, não eu não. tenho gel, eu tenho gel. Ai, aquele é, batoso. É. Eita, cai aqui, aqui ai, que, ai, que deu um bobo. Só dar, não, eu sou o Bigodão Goldão, não mate ele ainda não. Ai, ai. Cai tá que deu bobo aqui, calma aí, calma aí. Vai ai, qual, tá, bom, não, vai ai. Vamos curar, vamos curar, vamos curar. Vamos curar, vamos curar, calma aí, calma aí, calma aí. Ai, vai, não, vai, não, vai, não, vai. não! Não! Ai, trouxa! O cara matou nós tudo. Caramba, eu sou batata mesmo. Aqui é, é tem coragem, cara. A gente vai na panela é que tem coragem. Aqui tem coragem. Caiu todo mundo. Ai, que situação.